Agora vamos falar do impacto na corrida e sua relação com lesões, ao analisarmos essas situações descritas. O impacto na corrida pode ser entendido como a energia da força de reação no solo sendo dissipada pelo seu corpo. Durante o impacto, podemos ter a energia sendo dissipada pelo corpo por dois tipos básicos de tecido, os do tipo plástico e do tipo elástico. Em todos os tipos de tecido, haverá um nível de estresse no organismo. A diferença estará na capacidade de cada tipo de tecido a retornar ao seu estado natural. O que acontece quando o impacto incide sobre um tecido do tipo plástico, como os ossos? Por serem rígidos e de baixa flexibilidade, a energia da vibração do impacto que se dissipa pelo tecido, alterando sua estrutura, tende a gerar danos de difícil recuperação. Já quando o impacto incide sobre um tecido do tipo elástico, mais flexível, como músculos e tendões, ele sofre alteração mas consegue dissipar a energia da vibração do impacto, se deformando e retornando ao seu estado original, sem maiores danos. Comparando as duas situações, imagina uma pancada forte sofrida na canela, onde há mais presença do osso, e outra sofrida na musculatura da panturrilha. Nem precisa dizer onde haverá mais dor e dano, certo? Trazendo essa ideia para a corrida e para o apoio inicial do pé, a depender do seu padrão de movimento, você pode absorver o impacto em maior grau com os ossos, o que pode gerar sérios problemas. Ou você pode fazer isso, mas com músculos e tendões, o que seria o mais interessante, pela capacidade desses tecidos de deformação e melhor adaptação ao estresse provocado. Por serem mais vascularizados, eles se recuperam de forma mais rápida, potencializando a melhora da resistência localizada. Diferente do osso, o músculo recebe o estímulo logo se recupera e fica mais fortalecido. E como colocamos mais os músculos e tendões para absorver o impacto e usar a força de reação do solo ao nosso favor? Bem, voltando a analisar a entrada no solo com o antepé e a frente do corpo, além de frear o movimento, perceba que não há nenhum movimento articular, nem no tornozelo e nem no joelho. Está tudo parado, com a vibração do impacto passando direto para os ossos, que, como vimos, possuem baixa capacidade de absorver e dissipar essa energia. E aí? Podem surgir as lesões. Para usar músculos e tendões em maior grau para absorção do impacto, o interessante é aproveitar os movimentos das articulações do quadril, do joelho e do tornozelo. Quando as articulações se movem, sabia que quem atua nesse movimento são justamente os músculos e tendões ligados a elas? Veja que quando você deixa o apoio inicial do seu pé o mais próximo do centro de massa do corpo, e mantém seu joelho em leve flexão, sem estender lá à frente, seu tornozelo trabalha para absorver a energia do impacto. Ainda nesse caso, o movimento do joelho flexionado pela ação dos músculos também trabalha para dissipar a energia. E você consegue fazer isso com passos mais curtos e rápidos. Quando seu passo sai lá atrás, a perna se eleva no ar e seu pé já retorna para o solo o mais abaixo possível do corpo, sem buscar o chão lá à frente. Apenas deixe sua perna descer e o pé apoiar o chão. Esse movimento vai levar naturalmente a um apoio inicial próximo a essa região do médio pé. Assim, quando estiver ganhando velocidade, você vai fazer com que seu passo cresça para trás e não para frente. Do contrário, enquanto seu pé está tocando o solo à frente do centro de massa, essa força é desperdiçada, te fazendo se desgastar mais e é também potencialmente lesiva. Já com o apoio do pé no solo ocorrendo abaixo do centro de massa, ou bem perto dele, levando em conta as outras variáveis que você aprendeu, você promoveu uma força que age a seu favor e te impulsiona à frente. Mesmo em maiores velocidades, o passo continua crescendo para trás. O que vai mudar é a amplitude do movimento e a ativação do quadril e do joelho para mobilizar a perna no ar e depois projetar o pé contra o solo.